A floresta, os rios, é nossa casa. Onde a gente se mantém. Porque o Uruê-Uauau é como se fosse uma barreira. Tudo desmatado. Ela é, para mim, no meu ponto de vista, do coração, não do Brasil, mas sim do planeta em geral. O sonho brasileiro de quem está vivendo aqui é ter seu pedacinho de terra pra poder trabalhar, né? Tirar ali o seu sustento. Estou dizendo alguma coisa para fazer nosso Brasil ir pra frente. Eu mesmo falo, nunca vi nada de índio. Não fala, ninguém nunca viu, não. É. Só fala, tá? E o que eu fico revoltado é que a gente ainda é considerado bandido. Pessoas que, que atrapalham o país, entendeu? Tá ali, para Petaling. Vai, tá vai, vai, vai, vai, deixa eu te ouvir. Não deixa. que querem sua terra. Mas, deixa. meu ponto de vista, eu acho que eles querem mais do que a terra. Quero acabar com o povo indígena, acabar com os isolados. A gente não vai permitir que aconteça, não.